do Iron March da equipe deles e vamos fazer aí a análise do rap do Bert 3 que saiu recentemente é um rap muito massa já fiz o react também você não viu o react desse rap clica aí no card né e hoje como de costume né a gente vai analisar aqui os pontos né as referências que o rap fez as fazer é bem da letra então já deixa aquele like se inscreve e bora pro vídeo Vamos começar aqui analisando a ponte Que ficou muito boa, né? Sempre quando eles vão fazer... Um rap às vezes, sobre bens alternativos. Eles falam, ah, é, universos paralelos, né? que nem o rap do Bem Malvado. Aí aqueles falou ramificações, várias dimensões. Eu acho interessante eles deixar claro pro, pro público que aquilo ali é um universo alternativo. Eu acho muito legal. E aqui eles extraíram muito da essência do personagem do Benfica 3, que é ele tem a característica de se achar o tal, maioral, né? Que ele fala, só eu tenho o meu roxo estampado em todo lugar, entendeu? É uma característica do Benfica 3 de se achar, de ser. O, famosão, o ricão, tá entendendo? Foi muito representativo isso. Agora entrando nos áreas, né, começando aí no bolha técnica, é legal, né, que eles fazem isso, né, o papiro é um gênio, como sempre, o gênio das letras, né, ele faz uma letra muito da hora num rap, aí quando é num outro rap, ele faz referência a essa letra do rap anterior, só que ele dá umas modificações e fica legal, tá entendendo? Ele faz isso com os áreas que já apareceram, só agora na versão do b 3 né, no caso, Bolha técnica aí é uma praticamente uma paródia da parte do Ultra-T no rap do clássico Porque Com as modificações aí, ele sendo bolha técnica Eu não sei o que seria um Ultra-T Tipo, ele encaixou bem direitinho essa parte, né? Do A T, um nome alterado com a letra que já existia do Ultra-T a forma da tecnologia que eu possa ver Biomecânico, oh. artificial, moldando para si Ultra-T Que eu possa ver orando giro na próxima esquina. Eu nem sei o que seria um. Além da, de falar das características dos aliens, ele também fala do próprio 23 é uma dualidade que eu achei interessante E é legal também que ele falou do intelectuário, né, que é o azimuth quando tava naquela armadura lá Antes de revelar, o BenvIII chamava ele de intelectuário, eu achei legal que eles fizeram essa referência E mais uma vez, né, teve a característica aí de se achar que ele disse que Ah, você é outro bem legal de conhecer só que eu sou 13 vezes melhor que você, né Também que ele falou a, a frase dele, né, o hora do Giro, muito massa tá na hora. Aí depois vamos para o Mosquitão Ficou muito legal assim O ritmo dinâmica que eles fizeram pro Mosquitão Parece o que ele tava fazendo que nem assim, um MC Ah, é o Mosquitão, sou Mosquitão É MC Mosquitão, oh, mosquitão sou Mosquitão Esse cheiro é tão Não é não, é que agora a coisa para um o Iron também, ele consegue interpretar muito bem ágens assim como um insectoide Como ultra diabreto lá no rap do Ben 10.000 Essa voz assim mais esganiçada que fica muito legal na voz dele conserta, conserta, peças e de lugar Colocando os quero porque eu não hackeio, eu só tento aprimorar Ele representa a parte que ele tava lá lutando contra o Ion lá E então havia o Ben Ao mesmo tempo também representando o episódio do Loja 23 Daquela cena lá que o Ben Prime tá falando com da tá comunicar com o Vomax Aí o b 3 escuta a voz dele e fala Ah, isso aí é o Vô Max. É, é uma coisa que, que eu achei legal eles referenciarem no rap Por causa que assim, eles colocaram isso aí Só que não teve aquele sentimentalismo Ah, o b 3 ele tinha que ficar sentido assim, por causa do Vomax Não, ele só mencionou mesmo Porque é isso, é isso que é mostrado na série o BVT3, ele liga para isso, claro, né? ele sente falta do Vomax. Só que ele não é focado nisso, ele não é um Ben 7 causa disso, não. Por causa que justamente a dimensão do Benfit 3 é para representar um mundo onde o Ben, ele não tem vo o Vomax para ser o seu tutor, entendeu? Praticamente seria isso. O Ben Prime, se ele não tivesse o vo Vomax, ele fazia a mesma cor do Benfit 3, entendeu? Lá, usar os aliens dele para ser famosão e tudo mais. Ele não ia receber todo aquele ensinamento que o Vomax deu a ele no clássico. Então ficou perfeito essa menção aí na parte do mosquitão. E não pode faltar ele, ele referenciou aí a parte do insectoide, do rap do clássico, né? Que o mundo é dominado por espécies de insetos. Você acredita em mim, mas não pode esquecer. O mundo é dominado por espécies de insetos. Indo mais acima, muito além do teto. O mundo é dominado por espécies de insetos. Aí entramos aí na parte do homem vômito. Que é legal ele é por causa que tipo não teve um glutão nos outros Omni Raps, entendeu? É um alien novo no rap verso, entendeu? Porque não tinha ele, só que sendo o homem vômito. Ficou muito legal, cara. sério. Eu gostei demais do flow, do ritmo que eles colocaram aí pro homem vômito. Vovis, vem, vem, vem. Então, tome, tome, som, Tô cheio de você. Isso sou até irônico. Sabe o um nome? Vome, vome. Came, come. Sai daqui com esse glutão. ]이고. Muito top ele falando. Ah, sai daqui com esse glutão legal, homem-vom. Eles colocam o áudio original do episódio. Quem foi feito aí com o Bolha Técnica né ah Não é não é Ultra T, é Bolha Técnica Aqui do mesmo jeito, né? sai para lá com esse glutão Não é glutão, aqui é homem vômito né? E mais uma vez, ele fala do Aaron E também fala dele mesmo, né, do BF3 Que ele fala, ah, sabe quem eu sou, olha é o meu nome Na revista, com um o relógio do herói, ao é o Ben Na pista, e também ele fala é A principal característica do BF3 é o, é, Que é o quê? Como assim o nome dos meus Monstros são toscos Acho interessante ele usar a palavra monstro caso que em Beneste tinha isso mesmo, né Tipo, ah, não são monstros, são alienígenas, né mas os áreos eram referenciados também como monstros E o b 3 tem isso né? ah, os águas, O nome dos aliens do Ben Prime São nomes que soam bem, nomes legais Que a gente gosta Em compensação, os do b 3 são nomes tudo ruim Tosco, é, que soa mal tá? é doido. E é eu chamo esse aqui de chama. Ah, mirado. Eu chamo de homem carvão! O BF3 não acha isso, pra ele são nomes bons que soam bem. Então, cara, isso é, é icônico, tá ligado? Não pode faltar isso no bf 3 Aí chegamos aí ao quem? ao Cabeça de Sapo, que ele é intrigante, ó, porque se liga aí. Ó, ele começa, né, fazendo aí a referência à parte do, massacre do rap do clássico, né? Só que, cara, eu achei muito legal que o tom ele evoluiu a voz dele, né? Mas que massa assim, cinzenta era desse jeito aqui. Guerrajes necessárias, batalhas vou evitando. Pensamento sempre sapos. Espécie galvaniana. E o cabeça de sapat tá assim. Guerrajes necessárias, batalhas vou evitando sempre exato, minha marca tá aumentando. Deu para notar que deu uma diferença, dele a entonação dele melhorou, né? A interpretação dele melhorou em relação à forma galvaniana, né? Mas enfim, em relação à letra, é legal, né? Tipo, tem aquela dualidade, né? Ah, ele fala uma coisa bem inteligente, só que aí depois ele fala, ah, minha marca tá aumentando, como assim não me conhece? Não... Nunca leu jornal, revista, ou ligou sua TV, entendeu? Ele já começou a falando assim, enaltecendo, no B23. Eu acho legal também, porque ele fala, ah, agora finalmente eu entendi o que você estava querendo me dizer. Fazer pelas pessoas e não pela fama. Né? Que isso foi uma lição que o Ben Prime ensinou para ele. Eu sou do lado do mundo, irado, irado do Ben. Parte 1, um, parte 2, assim, a lição não era essa, né, que o Ben Prime queria passar, a lição era não coma o Asimuth. mas o Ben aprendeu muito mais do que a lição, ele aprendeu, né, que, ah, não, deve lutar pela fama, assim, pelas pessoas, ele, né, quis mudar em relação a isso. Eu só mereço o meu relógio de herói quando eu ajudo outras pessoas. O nosso trabalho é muito importante, não podemos fazer feio. É, a lição era não comer o Azimuth. Mas isso foi melhor. Eu acho legal que aqui, no Rap Verso, é como se ele entendeu por quê? Porque ele tá transformado no Cabeça de Sapo, ele é um galvaniano, entendeu? aí ah, agora finalmente eu entendo o que você tá querendo dizer. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo, tá ligado? Eu, eu achei que combinou, entendeu? Ele, ele tá transformado no Cabeça de Sapo justamente nessa hora. Mas vamos falar da parte intrigante, que é o quê? Ele não menciona o seu nome, ele não fala a ah, Cabeça de Sapo, que nem os outros. Então, tipo, falou do Bolha Técnica, do Homem vonto, eles mencionaram os seus nomes, mas... Cabeça de Sapo, não. Eu achei intrigante isso, mas, mas espera um pouquinho aí que lá na frente ele vai complementar essa parte, beleza? Aí ele termina a ah, fazer pelas pessoas, não pela fama, não me escute. O meu maior vilão era o Grande Azimuth, né? Ele faz mais, mais uma vez aí, ele faz uma paródia da parte do Massa Cinzenta, terminando falando do Grande Azimuth. Só que encaixando no Cabeça de Sapo, genial, cara, genial. E aí vamos pro refrão, né? É um refrão muito representativo, né? Com o que eu falei aqui, né? Da lição que o bf 3 aprendeu, que a fama é uma consequência e a vida dele era é distorcida, mas agora ele quer mudar assim, ele quer fazer pelas pessoas e não pela fama, tipo, ele vai ter essa característica dele de se achar, vai, mas ele vai usar o Ben Prime como um modo, entendeu? Para melhorar em relação a essa parte do heroísmo, né? Sabe que até dói, mas isso só te constrói Mano, ficou muito legal, cara Essa era a letra desse refrão papeiros Parabéns, cara Você mandou bem demais então vamos lá pro Lagarto Gelado, né? Começando aí né, com a referência da parte do Iguana Ártica, do rap do Albido, olha esse frio que tá te congelando. Olha esse frio que tá te congelando. Se esse é maior problema. Esse frio que tá te congelando, causa calafrios. E os graus vão indo para baixo. Vai congelado. Com seu corpo mais fraco. Não pode se acrescerante o do gelo. Ficou muito boa essa parte, né? Falando do alho aí, né? falando do frio, fazendo referência aos poderes dele, de gelo tudo mais, ensinando o nome dele lagarto gelado. Só que aí depois vem a parte que complementa lá a parte do cabeça de sapo que eu falei. Porque primeiramente ele fala assim: ah, usar o bem como um molde para melhorar, né? Que é isso que o F3 viu o Ben Prime como um tutor. Só que aí ele, ele faz uma referência ao episódio né, do mundo irado, irado do bem parte 2. Eu acredito que foi assim Eles não conseguiram encaixar a parte Bala do cabeça de sapo na parte dele mesmo E usaram isso em outro alho Usaram isso no lagartilado Que é a gente fica meio gente. Tá, ele tá transformado num ar e tá referenciando a outro, mas ficou bom, né? Porque falou do Cabeça de Sapo, falou o nome dele ali, falou desse feito dele, né? De ele ter consertado aí o Omnitrix. E aí vamos para o Mega Olhos, que é muito legal, cara. Mega Olhos é o nome do Opticoide do Ben, do ben Prime e também do Opticoide do bem 3. É o mesmo nome para esse área. E, e aí ficou muito bom, porque ele falou, ele fez aí, os trocados com o olho, né? Tem que tá olhando o quê? Se precisar, eu mudo o elemento pra te ver melhor. Faz uma referência aqui. Ele consegue fazer raios de vários elementos diferentes né? de fogo, de gelo. Olhando, que eu tô olhando tudo. tudo. Se precisar, eu mudo elemento pra te ver melhor. E também ele faz uma referência àquela, à cena né, que o Ben, a Gwen 10 e o Professor Paradoxo aparecem na dimensão dimensão 23, né, que é na hora que o Ben. Tá lutando contra o Ion, né? Que ele tá transformado no Mega Olhos. Gostei, né? Que eles fizeram referência a isso, né? Falaram aquela, aquela frase que ele falou: Ah, todo mundo me conhece, eu tenho outdoors. Tá atacando meu mundo. Eu não vou e junto. Para o que me conhece, eu tenho outdoors. E eu acho muito engraçado essa quadra, que ele fala: Ah, tem uma ameaça multiversal de morte, eles precisam dar minha ajuda. Não, peraí, deixa eu olhar minha agenda aqui. Aí ah, tem um horário na segunda, outro no domingo, aí depois parece que ele se toca, né? Que ele fala. Ah, já entendi, entendeu? Tipo, ele se tocou, que Ah, não, é uma ameaça multiversal de morte Se eu não cuidar disso, não vai ter um amanhã Não vai ter um horário marcado pra depois, entendeu? Quem, quem e professor, precisam da minha ajuda Ameaça multiversal de morte Deixa eu olhar minha agenda aqui Tem um horário na segundo Eu, eu acho que ficou muito legal, mas eu acho que eles poderiam ter adicionado uns pais tipo tempo, fazer feito mais trocadilho com óleos, também falar, sei lá, explicar, quebrar a quarta parede, não, não sei, fazer alguma coisa assim, por causa que, deixa eu explicar, o nome do Mega Óleos lá no original é I Guy e lá é considerado um nome ruim, aqui para nós Mega Óleos ficou uma adaptação de dublagem muito boa, né? Mas lá a é um nome ruim. É tanto que o Benf3 lá no original tem vários tem vários aliens dele tem o um Guy no nome, tipo, o construtor lá é Bull e Guy. Ele poder ter mencionado isso na parte do mega ah, o... Você disse que o nome dos meus aliens é ruim, mas o Mega Oreos tem o mesmo nome. Então, feito alguma referência isso ia ficar muito engraçado também. E aí chegamos à parte do construtor. Ficou uma parte da hora, né? Tipo, a voz dele não condiz com a voz do, do Block, né? Tipo, a, a voz do Block é uma voz mais rouca, assim dizem. Eu prometo te colocar em primeiro lugar. A não ser que a Galáxia esteja em perigo. Tipo, perigo mesmo. Pai, eu vou mudar. Mas eu gostei, combinou, né? Combinou bastante com o construtor. Só que assim, eu achei estranho por causa que. Diferente dos outros ares, né? Que os outros ares é o que eu falei, a pegada era essa. Era falar do ar e dos poderes, é referência a alguma coisa, mas também falar do Benft 3 e a situação que ele tava lá nos episódios que ele aparece no universo. Só que aqui ele só faz referência à parte que ele aparece, né? Tipo, ele não fala dele, ele só fala da, do, do que tá acontecendo ali. Ah, nós somos os bens legais e eles os malfeitores, viu? O, o gato saiu extrair, a bomba é ativa, os portadores entraram em extinção, entendeu? Ele só fala disso, mas ele não fala A forma segmento SAP, entendeu? Por causa que o Blox, ele não tem aparecido em outro rap, então ia, ia ser que nem no caso do Homem Vonto, né? O Glutão não apareceu outros repos, mas hoje também não. E aqui eles aproveitaram pra fazer uma pequena parte desses ares que não tinham aparecido. Mas no caso do construtor, não. Saindo dos portais, eu sou de portadores. Nós somos bem legais e eles os malfeitórios. E o vai os trair na primeira oportunidade. O é minha agenda para perder o combate. Poder ser qualquer outro personagem ali que ia dar certo do mesmo jeito, entendeu? Não precisava ser ele. Porque ele não falou dele mesmo, não falou dos poderes dele de construção, vai alguma coisa. Ah, eu consegui fazer um paredão pra impedir o gás do podrão, alguma coisa assim, entendeu? Eles poderiam ter falado, mas eles não falaram. Mas eu achei legal também, né? Enalteceu não a ele mesmo, né? A primeira vez que acontece, ele não enaltece o Benficry 3 mas sim enaltece o Ben sem relógio, né? Que fala que o universo está em suas mãos. Muito legal isso. Encerramos com o Yet Elétrico, cara. Que ficou legal. Por causa que o Yet Elétrico ele foi usado lá no rap do universo, né? Foi o que foi utilizado pelo Ben 23 nesse rap. Então a gente já lembra logo. estão prontas, eles de vez. Olha bem, eu voltei se ligando. Bem 23, o relógio do herói o povo tá frenético. Alá do Yet Elétrico. Uma lenda de seres Pode até dizer, ah, mas nessa parte é igual do construtor Ele também não falou muito do Choques 4, no Yeti Elétrico assim, Sim, mas ele foi falado lá no Rap do Universo. Falou lá, ah, uma lenda de seres ancestrais né? Falou que o Gats está em maus lençóis né, Por causa que foi o, o Yeti Elétrico foi um dos as que foi utilizado Para derrotar o Gilgates, entendeu? Então a gente tem uma memória afetiva Por causa que eles fazem uma referência, né, eles, eles usam assim, as mesmas palavras Só que de maneiras diferentes Lá a parte do Yeti Elétrico do Rap do Omniveste Agora no caso do construtor, não. Rasgos, então bronze, eles o salvou. Recriamos a história, a gente voltou. O relógio do herói, povo da frenético. Olha, do e esse elétrico. Mandando bem sem voz de volta pra casa. Portadores unidos. E o hack está em maus ançóis. Mas eu digo de repente, ficou muito bom mesmo. Cara, é sério. Eu acho que essa daí foi a melhor parte do rap, né? Para mim, as partes que eu mais gostei. Tipo, eu gostei de muitas partes nesse rap, né? Realmente, usarem, usarem a eles, cantaram bem demais. Tá todo mundo parabéns. Os caras que cantaram os alienígenas, o Dipper mandando muito bem, como o Benft3, a voz dele combina muito bem com ele, a letra que o Papirus fez ficou muito da hora, a mixagem aí, como sempre, do Iron March, a edição da galera ficou muito boa. Essa parte do do Elétrica é sério, cara ficou sem comparação, cara, muito bom. Dá vontade de ficar escutando, escutando, escutando direto, porque ele fala, ele enaltece também o Ben sem relógio, e eu acho legal isso, por causa que sempre nos raps aí que o personagem tem relação com a Guerra dos Ben, né, seja um bem alternativo, como o bem malvado, né? Que ele fala do bem sem relógio lá no final do rap dele E também o Ben mil ele não fala diretamente com o bem sem relógio Mas ele menciona né, o rap do Ben mil entendeu? Então eles sempre estão fazendo essa, essa referência, acho que se tiver um rap da Gwen 10, ela vai falar do bem esse relógio, se tiver um rap do bem, ele vai falar do bem esse relógio, entendeu? eles sempre falam desse bem, por causa que ele foi importante né, para a Guerra dos Bens, ele foi o alvo, o foco lá, né. então faz sentido referência aí, lá. mais uma vez aqui. Você não tinha o um relógio, só que a gente sabia que lá no fundo, você era igual a nós, porque isso é Cara, muito Massa esse rap, é sério, sem comparação Alguns com saudade dos on-raps e quando voltou Eles trouxeram essa maravilha à tona pra nós né? Que a gente gosta muito, a, a base pira né? Quando eles fazem uns rap assim Espero muito aí ter um rap do bem negativo Rap do bem irado, rap da Goendez, rap da Gwen 10, eu, quero, eu quero ver Como é que eles vão fazer aí, vai, vai, ser, vai ser legal véio. Vai ser muito massa, eu acredito Muito nisso, mas é isso galera Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado da análise, comenta aí Os pontos que você também acha que vale a pena Ressaltar aí nos comentários, comentários qual das partes você mais gostou? Gostou mais da parte do bolha técnica? Ou a parte do construtor? Ou a parte do mega-olhos? Comentar aí. Qual a parte que você mais gostou? Comentar aí também. Quais outros omni-rap eu posso analisar aqui? Será que eu analiso? Não sei. Não, vou deixar, pra sur... vou deixar surpresa pra vocês. Né? Futuramente eu vou analisar mais um omni-rap sim, mas não vou dizer qual é. Vocês vão ter que descobrir aí qual, que... qual que vai ser. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se seja membro. Ative o sininho, falou e tchau.